Fala galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera para quem já me acompanha aqui já me segue aqui já há um tempo já sabe que o meu canal que eu falo bastante aqui sobre tráfico pago marketing digital tudo que engloba empreendedorismo online tá eu falo aqui com vocês e compartilho aqui no canal beleza nesse conteúdo de hoje eu vou abordar um tema aqui que é o qual as pessoas buscam bastante hoje aqui no aqui no Google certo então já pude já pesquisar, já busquei aqui essa informação e acabei de criar um conteúdo aqui muito foda para vocês, tá? Quais os tipos de bloqueios que existem, tá bom? No Facebook Yes. Então as pessoas buscam bastante por esse o tema aqui, então eu quero criar esse conteúdo aqui para te ajudar. Então isso tem é muita enrolação aqui, tá? Vamos aqui para nosso conteúdo aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui da prática, mas antes de tudo... Cara, desce aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário que vai ser muito importante pra gente crescer si aqui no canal. Tô entregando pra vocês aqui um conteúdo aqui por dia pra vocês também, tá? E acompanhando aqui, deixa o seu like aqui, cara, Esse seu comentário que vai ser muito importante. Então, você muita enrolação, por favor, bora pro nosso vídeo. Bora! E sobre os tipos de bloqueios que você quer saber, então vou mostrar para vocês aqui exatamente dentro do gerenciador que já bloqueado para vocês também não se perder, porque eu achei mais massivo. Tá mostrar para vocês aqui numa conta que tá totalmente bloqueada para ficar mais fácil para você entender, ok? E aqui dentro aqui do gerenciador de negócios a gente já se separa aqui já com um bloqueio que já específico, ok? Vou clicar aqui em detalhe aqui para te explicar que algumas coisas, tá? Detalhe e que exatamente nesse ponto o Facebook já te mostra já já muitos problemas aqui, tá? Aqui já tem. Coisas que restritas coisas bloqueadas, uma série de coisas que 100% aqui, cara, sem acesso a, a você anunciar. Ok, você não tem condições de, de anunciar em parte alguma que dentro desse gerenciador. Beleza, e aqui chegando nesse ponto, você já se parar aqui, já com conta já com restrição. Tá, eu é já o primeiro bloco, que é o primeiro impedimento, tá, que você já, já vai ter. então. É um dos primeiros que você pode ter, se você não é bloqueado, você realmente é restrito, tá? Se você já se separa, já com o primeiro já impedimento né, na conta, que é essa aqui, ó. Beleza? Essa aqui que já tá com um perfil aqui restrito, tá bom? Só que o restrito, você não consegue fazer é, anúncios nenhum, você não consegue subir nenhum tipo de campanha, tá? Mas tem um porém, você consegue ainda, né? Você pode até tentar enviar o documento que eles vai pedir aqui, ó. Né? Nesse ponto que você vai clicar aqui, ó, tá? Ele vai pedir para você enviar o documento, tá? Que vai ser o RG, então vai ser a frente e verso do teu RG. Então você consegue sim, certo? é ainda tentar porque okay? que é muito difícil você recuperar então em muitos casos se você não, não tiver feito nada nada mesmo tá se for erro do algoritmo você consegue recuperar o seu perfil restrito tá bom ou conta de anúncio restrita então são dois casos que são bem específicos ok aí é, muitas das vezes em muitas das vezes as situações você toma restrição no perfil outras vezes você toma restrição na conta de anúncio e outras vezes também, de fato, é no BM, tá? Então, é, são coisas bem distintas aqui, ok? Mas o assunto é o mesmo, ok? Então, de fato, é, aqui já tem já expedimento, tá? Que é ele já restringe aqui, tá? Muitas coisas suas, totalmente a tua conta de anúncio, você fica impedido, ok? De poder anunciar nessa conta, você fica restrito mesmo, de verdade, 100%, tá? Aqui é o perfil meu, beleza? Aqui é um perfil que é o qual eu... Anúncio avance, tá bom. Que é isso aqui e aqui ó. E assim, quando ele te dá esse, essa restrição, ele já vem aqui ó. Já vem aqui com outro bm Ele restringe tudo, tá? Ele muito raro, muito raro do Facebook te liberar, ok? A ah, falar assim: Ah, é o Facebook, ele, ele vai bloquear uma conta e vai te dar outra vai te restringir uma conta e vai te dar outra, não tem essa, ele corta tudo pelo gargalo, tá bom? Ó, Aqui ele deu um bono em geral, tá? Ele deu um bono em geral, por mais que eu peguei, que enviei o meu documento, tá aqui, ó. identidade recebida, tá? Porque eu enviei a minha identidade, eu solicitei uma análise, tá bom? Do perfil, mesmo assim também não foi é, aprovado, e eles identificaram que realmente que foi coisa nem muito fraudulenta e não conseguiu retornar com minha conta de volta ok então você consegue aqui ainda tem essa probabilidade tá bom que é muito raro de poder você conseguir ok então nessa conta aqui ó você já pode ver que tem aqui o primeiro bloqueio o primeiro tipo de bloqueio tá o primeiro tipo de impedimento é uma restrição tá? E depois vem aqui, né? Eles é, acaba que eles bloqueiam, né? Ele bloqueia a tua conta de anúncio que quando tu leva esse bloqueio de fato você também fica impedido de anunciar, tá? De fazer campanha de você sabe fazer qualquer coisa aqui, ok? Então vou te mostrar aqui e aqui nessa parte dos eventos ele já me pede para poder solicitar uma análise, tá? e, na verdade, uma análise já foi solicitada. aqui é só aqui é somente mesmo um bug. Tá, ó, olha só. Entende? Ele me pede aqui para mim poder fazer uma análise. Então, é que você já pode reparar aqui, ó. Tá aqui, eu fico totalmente aqui fechado, aqui, impedido, aqui né, de verificar os eventos. Cara, essa parte aqui, ele nem mostra mais porque foi realmente cortado pelo gagalo né? Eu fui bloqueado, foi restrito, certo? Então, é quando eu levo essa restrição, esse bloqueio, o porque ele meio que, ele, ele fecha, né? Ele, ele, porque tudo isso aqui, todos esses pontos aqui, estão atrelados à sua conta de anúncio. Tá, então por isso que ele fecha isso aqui. Você não consegue mais nem é, trabalhar da forma correta aqui dentro, ok? Então ele pede aqui para mim, aqui ó, solicitar uma análise. que Uma análise já foi solicitada de fato, ok? Aqui é somente um bug mesmo do Facebook, beleza? Aqui ó, vou aqui em visão geral da conta. Se, sempre quando tem um problema, você vem aqui ó, tá? Em visão geral da conta, sempre aqui ó, visão geral da conta, sempre clique aqui nela, que é o que você vai ver, tá? Ó. Vai carregar e aqui ó, temos aqui certo? na visão geral da conta que o da conta e aqui na visão geral do estado da conta temos aqui ó, o perfil tá restrito, tá vendo? Sempre, sempre, sempre restrito, ok. E logo mais aqui temos aqui uma página também que, que ela que ela tá tranquila nessa página. Ela, não, ela não, não foi afetada, somente foi o perfil ali em cima, mas aqui embaixo que eu já criei o outro VM. Tá, que foi de outras contas de anúncios também, tá restrita também. E tudo que fica aqui dentro, tá? É, desse perfil aqui, por exemplo, ó. Tudo que tá aqui dentro aqui, quando toma um bloco aqui, muitas das vezes, você toma somente no, no perfil, beleza? Mas mesmo assim, afeta a tua conta de anúncio Você não consegue anunciar, porque você tomou um bloco e foi no perfil, beleza? E aqui nesse ponto aqui, que é quando você toma aqui no BM, tá? Que é um BM aqui, ó, certo? Quando você toma aqui no BM aqui, Cara, o processo é o mesmo. Quando você toma aqui uma restrição, você ainda tem essa possibilidade de enviar o documento. Aqui, se você for rápido e inteligente, você até que, às vezes, consegue tá recuperando a tua conta. Mas é muito raro. Já tentei por várias coisas também, tá? Recuperar por, por restrições e eu não consegui. tá Só teve uma vez que eu consegui porque realmente eu não fiz nada mesmo de fato tá bom eu cumpri com todas as políticas do Facebook então eu não fiz nada então o Facebook foi ele conseguiu ali né e identificar e voltou com minha conta mas a maioria das vezes os casos específicos é muito raro de você retornar uma conta aqui quando quando, quando ela tá quando ela tá realmente restrita Beleza e aqui ó é, temos aqui também mais outras páginas também que são é, que são páginas que eu também criei tá e em cima desse BM aqui ó Então essas páginas aqui elas não foram afetadas ok aqui a única coisa que foi afetada aqui foi o meu BM tá é desse mesmo perfil certo e o meu perfil beleza então eu fiquei impedido aqui cara trancado aqui cento então então os bloqueios então os bloqueios que existem exatamente dentro de um gerenciador dentro de um bm tá são esse que eu acabei de mostrar para vocês tá Que é o que é um bloqueio tá aconteceu anúncio, tá é uma conta restrita também ok é uma restrição na página é uma restrição no bm tá que é qual você realmente tem ok então, não sei se ficou bem claro para vocês, se ficou com alguma dúvida, também deixa aqui embaixo, porque também vai ser muito útil também, vai ser muito de grande relevância, tá? Você também tá dando aqui o documentário, para mim melhorar mais esses, esses conteúdos, tá bom? Esses meus vídeos. Então, eu fiz esse conteúdo aqui com base, tá? Em cima de dores, em cima de realmente pesquisas, tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje era exatamente tudo isso aqui, que eu queria te mostrar bem rápido, né? Para não ficar uma coisa bem esticada, então, Espero que você tenha gostado de coração. Fica com Deus e até o um próximo conteúdo.